Pedalista, beleza? Olha, hoje o nosso vídeo é um pouquinho diferente, tá? Vou estar tá fazendo um review desse pedal aqui, certo? Provavelmente muita gente conhece a marca de Tá, vou te dizer onde eu comprei ele, quanto eu paguei, tá? O porquê que eu optei por comprar esse pedal, certo? Vamos testar aqui juntos. Ele juntamente com o Overdrive que eu tenho aqui da Joy, tá? aqui meu pedal board, tá? Já vou mostrar o meu pedal board para vocês, o que eu tô montando, certo? A estrutura, né? Como ficou? Ok, vou nos próximos vídeos vou fazer também review aí de outros pedais que vão chegar para mim, ok? Vou testar cada parâmetro, a gente vai testar com um distortion, com um overdrive em conjunto, ok? Quer é ver como é que isso aqui se comporta utilizando outros equipamentos. Observação importante, tá? Não tô sendo pago para fazer isso, então pode ter certeza que o review aqui vai ser sincero, ok? Vou falar o que, que eu estou achando, o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei. E é isso aí. O pedal chegou para mim hoje, ok? Então vocês estão pegando aí um review bem fresco, certo? Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas você acabou de pegar o pedal, e vai fazer um review? Sim, porque isso aqui é um pedal, né? Uma pedaleira, né? Não tem tanta função assim. O que eu preciso aqui é mexer os botões, ver se respondem, ok? E é o que a gente vai fazer o teste aí, ver se o som agrada ou se não, beleza? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí, pra não perder as notificações, beleza? Então roda a vinheta! Bom, então ponto importante aí, de onde está indo para onde está indo a ligação, né? Guitarra, tava tá? Vai entrar aqui no meu, nesse cabo enrolado aqui. Vem aqui pro nosso pedalboard, tá? meu pedalboard é esse aqui. Tá somente com três pedais, tô esperando chegar o restante. Então tá entrando no Joy, saindo aqui do Joy, vindo pro meu combo drive, Boss BC2, ok? Saindo dele aqui, esse cabinho aqui é o mesmo que tá entrando aqui, ok? Saiu aqui, ele vem a ligação pra minha placa de som, que é essa aqui. minha placa de som. Ele vai vir aqui para minha caixa. Vocês vão ouvir dois sons, basicamente. Um é o som ambiente e o outro o som da placa de som, OK? Tudo tá passando pela placa de som, certo? Então, não tô fazendo nada no computador além de deixar ligado aqui, ó. Tá, para quem entende um pouquinho aí de, de edição, tá, não tem nada, não tem efeito nenhum aqui sendo colocado, ó. Então aqui a gente vai passar diretamente o som daqui para a caixa, certo? Aqui tá somente a opção de gravação. Não tem equalização, não tem nada Vai estar aqui tudo do jeito que você está vendo Beleza? Então vamos começar a fazer os testes aí A gente tem um ponto a considerar aí, tá? Para que você assista o vídeo e não estranhe Uma coisa que aconteceu aí, que eu estava vendo aqui agora No vídeo, na hora de editar Vai tá? ser é o seguinte, quando eu estou pisando Pisando não, quando eu tô apertando o botão tá? A câmera estava encostada na cadeira onde eu coloquei o pedal board. Então, quando eu faço O, o, o clique, tá? ele está fazendo um barulho Excessivo, para você ter certeza Se faz muito barulho ou se não, tá? Ó, vou aumentar aqui o volume Tá? Guitarra limpa. Pra você ouvir o tec que tá dando, né? Porque tava dando um exagerado, tá? Vou habilitar o pedal, ó. Tá? Desabilitando. Observação que o próprio pedal faz barulho quando você dá o, o clique nele, né? Mas eu vou aumentar bastante aqui agora o volume, ó. Como é que tá? Tá bem alto, ao O clique, ó. Certo? Ele dá um cliquezinho. Certo? Só na hora que você habilita, quando desabilita, não. Ó. Certo? Então, o clique não é tão exagerado quanto vai aparecer no vídeo aí. Então, você pode desconsiderar. Porque eu tive que colocar muito perto, então o clique estava sempre muito alto. Beleza? Então, prossegue aí para o vídeo aí. Bom, então vamos lá. Já o primeiro teste aí, tá? Eu vou deixar todos os parâmetros aqui zerados. Você vai perceber que o som não vai sair, ok? O volume, voice e o drive são os que mais influenciam nisso aí, ok? Tá, tá desabilitado. O pedal eu vou habilitar. Tá? Esse aqui é o som da guitarra. Sem nada, Tá? Tá ligado como eu mostrei pra vocês aí? Tá, então habilitado, ó. Som morreu. Vou já dar level aqui, né? Tá, então, vou colocar o voice. Então vamos deixar seu assim, o voice e vamos botar o driver. Você vê que já sai algum somzinho. Bem baixinho, tá? Então vou começar a dar voice aqui, ó. Certo? Vou deixar o volume aqui já um pouco mais alto. do aqui da, da ponte, som ambiente, tá? Agora o som que está saindo aí na na placa de som, ok? Então agora a gente vai dar, começar a dar uma mexida aqui nos parâmetros, tá? Vou deixar aqui, vamos mexer já, deixar tudo no meio, tá? Tudo flat, né? Sem tirar, sem acrescentar, tá? Tudo no meio, tá? O volume vou deixar aqui tranquilo, vamos ver como é que tá, ó. tá alto? Vou baixar um bocado então, deixar no meio, tá? Tá, mais ou menos aqui, ok? Vamos então dar uma, dar uma mexida aqui primeiramente na equalização. Na equalização ele responde bem, tá? Então, tirando o grave. Tá, vou tirar agora. Eu deixaria mais ou menos na metade aqui, ou um pouquinho mais, que a minha guitarra não tem tanto grave. Né? Okay, vamos lá pro, pro médio. Okay? Então vamos para a frequência média. Você percebe que ele morre bastante. Né? Tá, vamos lá novamente, botar no meio. Vamos aumentar. Então, geralmente, eu deixo ele aqui na metade, ok? Vamos deixar aqui o baixo aqui no grave na metade. E aí vem o high, né? Que é o, o agudo, né? Tá? Vamos lá agora para colocar tudo no máximo. Ver como é que fica. Tá? Som da placa de som aí, ó. Deixar aqui agora tudo no meio. Ainda o som da placa de som. Ok? O que acontece? O voice, ele dá a impressão de que ele fecha bastante o som e tira um pouco da saturação, tá? Quanto mais voice, mais aberto está o som. Ok? Vou mexer aqui e deixar ele zerado. O som da placa de som. Okay. vamos na metade, três quartos, né? A capacidade. Ok, colocar tudo. Você vê que a saturação ela modifica bastante, né? Então eu vou colocar aqui agora no meio, ok? Vou deixar no meio porque é mais ou menos a equalização que eu vou usar. E agora vamos mexer no drive. Vamos ver como é que fica. vou zerar ele primeiramente, né? começar pelo zero, sem drive, sem volume praticamente. Ok? Vou comprar um pouco mais. Você até tem uma saturaçãozinha maior. Ele responde bem a questão da dinâmica. Então fica bem legal aí, com mais drive. Vou baixar um pouquinho aqui, senão você não vai ouvir minha voz quase nada, né? Tá, se você quiser mais saturação você tem que jogar aqui também, né? Ok, isso aqui ele só vai ver que ele encheu um bocadinho também, né? A gente está excedendo o ganho demais. Tá o chiado. Se eu habilitar outros pedais com a configuração que está aqui, aí já sabe, né? Agora basicamente para você entender para que, que vai servir esse pedal no, na cadeia de sinal aí. né? Se eu não ligar ele, ó, como é que fica a minha distorção? Tá, habilitei aqui o meu Combo Drive, Boss BC2. Tá? Vou aqui agora deixar mais ou menos a configuração na metade, que é só para você ver a ação dele. Com os efeitos, né? Com a distorção, tá? Totalmente diferente, né? Sem ele. Com ele. Ok? Faz bastante diferença, né? A gente tem a simulação aqui de um amplificador, então ele vai melhorar o nosso sinal aí, para que ele não chegue tão esquisitão na nossa mesa de som. Certo? A ligação tá aqui sem amplificador. Se tivesse um amplificador, eu poderia desabilitar isso aqui. Ok? Mas isso aqui vai ser um pedal que vai ficar, vai ficar sempre habilitado no, no meu pedalboard, tá? Então, esse aqui, a minha configuração vai ser a seguinte, né? Como eu vou utilizar sempre o meu Boss BC2 e o meu Joyo Vintage Overdrive, tá? Então, esse aqui vai estar sempre habilitado, mas com som mais clean. Que é justamente... Mais ou menos nessa configuração aqui, com uma leve alteração, né? Tá? Então vou usar ele aqui em conjunto com outros pedais. Fica bem bacana. Eu consigo balancear bastante aqui o, o nível de saturação que eu preciso. Tá? Se eu preciso de algo muito mais saturado ou menos, né? Se eu preciso de algo mais clean, com um chorus, por exemplo, posso desabilitar tudo. Eu deixo somente o meu... A minha simulação de amplificador. Ok? Então a principal diferença aí, né? Agora um dos pontos né, que assim, é, são um pouco prejudiciais, caso você queira um pedal board pequeno. O pedal é bem grande, se você observar aqui a comparação dos dois pedais, isso aqui é um pedal convencional, né, o tamanho padrão. Tá? Você tem esse grandão aqui, tá? esse grandão vai ocupar bastante espaço. Aqui eu separei, como eu fiz o pedal board aqui planejado para três pedais desses grandes aqui em cima, então cabe tranquilamente. Se você precisa de um board mais compacto, tá? Então talvez não seja bem a solução que você precisa tá mas aqui vai caber para mim os cabos que eu vou usar vão ser todos esse aqui em L né então a gente ocupa menos espaço com eles Ok vai ficar aqui simulação de amplificador e depois vem a minha ambiência e antes aqui eu tenho os efeitos que eu preciso tá basicamente essa é a estrutura Ok eu vou utilizar dessa forma que eu te falei Ok vai, pelo menos para mim ele ele tem uma funcionalidade bacana provavelmente eu troco eu vou trocar esse drive aqui com um outro drive diferente Tá, mas se você não tem, por exemplo, um pedal de distorção Quer utilizar, dá para utilizar basicamente Esse aqui sozinho tá? Desde que você saiba configurar ele aqui E deixa ele aqui com uma, um ganhozinho bacana né? tá, Você consegue uma saturação legal tá, Você consegue um drivezinho legal Certo? Ainda não cheguei a testar isso aqui na, na igreja Ok, mas logo logo vou testar e eu vou fazer review de mais pedais aí também, né? Já que a gente eu estar tá recebendo aí mais alguns, além desse aqui, ainda vem mais um um Moer Shimmer Pro, é um dos pedais que eu vou pegar. Vem o Decide da Joyo também, vem um Chorus da Joyo, tá? Tô comprando uma série de pedais desses aí. Aí tá? vamos fazer o teste aí, mandar tudo para vocês, beleza? Então essa é mais ou menos a análise aí, tá? Eu não vou é, tentar te, te convencer de que isso é bom ou é ruim, tá? Que você tem a utilidade que eu vou fazer. Uh, o uso que eu vou fazer exatamente não é você balancear e se serve para você ou se não, ok? Ele vai aqui desde um, um timbre mais limpinho até um timbre mais saturado, então você tem uma versatilidade bacana com o pedal. Certo? Se você não tem, por exemplo, distortion e, e precisa de um pedal para fazer a distorção também, já serve, já já ajuda bastante. Pô, então basicamente é isso. Vou deixar aí na tela aí algumas prints, tá? Do valor que eu paguei. Lembrando que eu moro em Portugal, então eu comprei em euros, tá? Então se for comprar aí, você vai ter que pagar em reais. Certo, o valor está em euros, não vai confundir, senão você vai falar Ah, Wesley fica botando print mentirosa Está em euros, você vai ter que converter o dinheiro aí e ver quanto é que dá Ok? Não fui taxado de nada tá? Chegou no período que você está vendo aí também na print tá? é, Não demorou para chegar, acho que foram duas semanas, uma semana e meia, mais ou menos tá? Eu achei que chegou bem rápido, ok? comprei no AliExpress né? Então é um site chinês, o pedal é bacana ok? Então para você que está precisando de um pedal baratinho aí, é uma boa solução Desde que você não precise de algo muito pequeno, né? Então se for algo um pouquinho mais, mais compacto que você precisa, você precisa de um outro pedal. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se gostou já deixa o joinha aí.